Existem duas palavras quase que mágicas que podem aumentar o seu poder de atração desde que, é claro, você acredite e que repita todos os dias até que os resultados apareçam. No meu caso, mesmo após ter ótimos resultados, eu continuo usando nas minhas orações, sugestões positivas e afirmações todos os dias e é incrível como funciona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel. E antes de mencionar quais são essas duas palavras mágicas, eu devo dizer que eu aprendi com um grande amigo meu chamado Fabrício Venâncio. E desde que ele compartilhou comigo essas duas palavras, eu tenho usado em minha vida através das reprogramações mentais que eu mesmo tenho feito para mim e também para os meus alunos ao longo dos anos. A propósito, tudo que é bom... Precisa ser compartilhado, não é mesmo? Então, eu vou deixar aqui abaixo, no link da descrição, o canal do Fabrício. Já faz alguns anos que eu tenho discutido sobre o poder de transmitir as palavras corretas de forma correta para o subconsciente. E que essas palavras corretas, enviadas de forma correta e com repetição ao subconsciente, podem sim te trazer muitos benefícios. Uma das crenças negativas mais fortes que eu tinha, e que inclusive eu vejo que o meu público também tem, é sobre prosperidade financeira unida à espiritualidade. Infelizmente, isso é muito comum. Não acreditar que Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Independente da sua crença, eu quero que você preste muita atenção. Saiba que é perfeitamente possível ser próspero, possuir dinheiro e ser espiritualizado também. Não existe a necessidade de escolher entre um e outro. Se em algum momento alguém disse para você que é necessário escolher entre um e outro, entre ser próspero ou ser espiritualizado, avalie a vida dessa pessoa. Pare um momento e dê uma analisada na vida dessa pessoa. E eu acredito que você já obterá a resposta. Agora, deixa eu fazer uma observação. Você notou que eu usei as palavras perfeitamente possível? Notou ou não? E você notou que, ao mencionar essas duas palavras na frase, se é que você notou, ela não ficou tão pesada a ponto das suas crenças atuais não aceitarem as mesmas? Pois é, isso é resultado de usar as palavras corretas de forma correta. Agora, pensa o seguinte, se você possui alguma crença negativa, limitante sobre dinheiro, de que não é possível ser uma pessoa boa, verdadeira ou espiritualizada possuindo dinheiro? A primeira coisa que é necessário que você entenda e aceite é que você não nasceu com essa crença. Ela foi plantada em você e ela foi fortalecida no seu subconsciente ao longo da sua vida, através da repetição. Só que... Mesmo que essa crença não seja sua de nascença e que não tenha sido implantada em você inicialmente por você, de alguma forma ela tem contribuído com os resultados que você tem hoje. Bem, as palavras mágicas que aumentam o seu poder de atração são perfeitamente possível. E daqui a pouco eu vou te explicar como usar de forma correta essas palavras e por que essas duas palavras podem aumentar o seu poder de atração. Você forma as suas crenças e as suas crenças formam você e os seus resultados. Mudar uma crença nem sempre é tão simples quanto parece, pois como deixar de acreditar em algo que você acredita há 10, 20, 30, 40, sei lá, 50 anos? É um desafio muito grande. E aqui entra as formas e frases inteligentes para você usar no seu dia a dia. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que todos os dias eu me levanto. Vou em frente ao espelho, agradeço pelo dia, agradeço por tudo que tem, agradeço até mesmo pelo que eu ainda não tenho e menciono palavras afirmativas para mim, me olhando na frente do espelho, profetizando como será o meu dia. Outra coisa, quando pensamentos negativos, frustrações tentam assumir o controle da minha mente, e sim, isso acontece comigo, eu passo por isso, assim como qualquer pessoa, assim como acontece contigo, acontece com todo mundo. Eu também menciono palavras que me fazem sair daquele estado atual de impasse mental. E isso ajuda muito. É claro que só mencionar palavras ou frases não vai solucionar o problema em questão. Mas você concorda comigo que se você continuar dando atenção ao problema, ele vai aumentar? Concorda comigo ou não? Agora, em contraste, se você deixar de pensar no problema com lamentações, reclamações, não sei se você sabia, mas toda vez que você reclama, você está reclamando. Ou seja, você está clamando novamente para que aquilo continue a acontecer. A partir do momento que você deixa de reclamar e acredita na verdade que é perfeitamente possível solucionar então tá o problema, se você procurar pela solução, você acredita nisso? E aí? Pois é. É assim que todos os problemas são resolvidos. E eu não sei se você notou, mas eu usei novamente, inclusive duas vezes, eu usei aquelas duas palavras mágicas aqui com você novamente. As palavras perfeitamente possível são tão incríveis que elas passam batidas pela mente crítica e vão diretamente onde nós queremos que, ela, que elas vão. Aonde? No seu subconsciente, que é onde tudo começa. Tá, talvez você me pergunte... Mas, e como usar de forma correta essas palavras? Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu uso no meu dia a dia para você também usar. Então, preste atenção. Você acordou pela manhã, vá até na frente do seu espelho, olhe para você, no grão do seu olho e diga o seguinte. Eu sou feliz e grato pelo dia, pela vida, por minha família, pelo meu trabalho. Sei que tem tudo que é preciso para ter uma, um, um dia incrível e sei que é perfeitamente possível alcançar os meus objetivos X, Y, Entendido? Eu vou colocar essa frase no comentário fixado, tá? Para ficar fácil para você. Depois é só você ir lá, copiar e usar na sua vida, tá bom? Essa é uma frase que você pode dizer ou escrever a qualquer momento. Só que os horários que eu mais indico que você utilize essa frase é ao acordar e também antes de dormir. Outra coisa. Quando as preocupações, frustrações ou pensamentos negativos começarem a pairar na sua mente, você pode mencionar a seguinte frase. Eu sou maior que este problema. Assim como eu superei outras adversidades na vida, eu sei que é perfeitamente possível vencer e aprender com essa situação atual. Olha que frase bacana. E aqui vai outra frase que eu também uso nestes momentos. Eu sou prosperidade. Eu sou um com Deus. Eu estou aberto e propenso a receber as respostas que preciso para superar minhas adversidades. Essa frase não tem o perfeitamente possível, mas também está valendo. Outra dica interessante é usar o momento em que você está quase dormindo a seu favor. Esse é um momento incrível para você trabalhar de forma correta com o seu subconsciente. Eu não sei se você sabe, mas este é um dos melhores momentos para você enviar sugestões positivas ao seu subconsciente sobre aquilo que você deseja. E não apenas o momento em que você vai dormir, mas durante a noite inteira também. E uma ferramenta que eu uso para me auxiliar nestes momentos é a auto-hipnose, assim como reprogramações mentais. É uma forma inteligente de você usar o momento em que você dorme a seu favor. Inclusive, se for do seu interesse, eu tenho um programa chamado Mentalidade de Prosperidade, que tem como objetivo... Instalar códigos poderosos que fazem parte da mente de toda pessoa bem-sucedida. É como se você fizesse tum, download dos códigos e princípios que fazem parte da mente das pessoas prósperas e instalasse em você, enquanto você dorme. É um material incrível e único. Se for do seu interesse, primeiro link na descrição. Fique à vontade. No início, eu usava muito reprogramações mentais de outras pessoas. Depois, eu mesmo fui criando as minhas... Com a minha voz. Isso contribuiu muito comigo. Você pode fazer isso também. De alguns anos para cá, eu tenho usado aquelas duas palavras perfeitamente possível. E é incrível como o meu subconsciente começou a aceitar com mais facilidade as afirmações e sugestões positivas que eu mencionava. E agora eu vou dar algumas dicas de sugestões para você usar no seu dia a dia. Sugestões como... É incrível a minha capacidade... E facilidade para tornar XYZ perfeitamente possível na minha vida. XYZ é o seu objetivo, o seu sonho, sua meta. Você coloca o que você quiser aqui, tá bom? E você pode usar aformações também. Eu vou dar um exemplo de aformação. Inclusive, quem fala muito sobre aformações é o meu amigo Fabrício Venâncio. Tem um link do canal dele aqui na descrição, tá bom? Uma formação interessante é a seguinte, ó. Como eu consegui tornar XYZ perfeitamente possível? perfeitamente possível em apenas três semanas. Olha que legal. Show, né? São várias as formas que eu utilizo para enviar ao meu subconsciente informações que podem me ajudar na concretização dos meus objetivos. Em todas essas formas, eu utilizo essas duas palavras que você também pode utilizar. Agora, se você quer um programa que contém não apenas essas duas palavras, mas também códigos que vão te ajudar a ter uma mentalidade de prosperidade enquanto você dorme, acesse o primeiro link da descrição e saiba mais. Eu espero de coração que faça sentido. Me diz aí, gostou da nossa conversa de hoje? Se sim, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes. Tem outra coisa também, se realmente fez sentido o que foi dito, já vamos à prática através do comentário para fixar melhor o aprendizado. Tá, o que você vai fazer? Você vai escrever a seguinte, a seguinte frase. É incrível a minha... Capacidade e facilidade de reprogramar minha mente e tornar perfeitamente possível os meus objetivos. Está aparecendo aí a frase, tá bom? É incrível a minha capacidade e facilidade de reprogramar minha mente e tornar perfeitamente possível os meus objetivos. Só escreva se você acredita que isso é perfeitamente possível para você. Entendido? Gratidão pela presença. Te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Eu tchau, tchau.